Salve, salve, rapaziada, beleza? Sou o meu aqui. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês aí a como criar QR Code usando o Telegram. Isso mesmo, Telegram. E é de graça. Bem, vamos lá. Bem, aqui no Telegram eu vou mandar aí pra vocês o um link do bot aí. O link do bot tá na descrição ou no, link, ou no comentário fixado, beleza? É, aqui vocês vão dar Start, né? É, seleciona Inglês. Aí vocês apenas enviam o link pra ele. Ele vai criar o um QR Code E embaixo vai estar o link E vocês Podem colocar aqui, ó, sem assinatura Que é o link, né é... Vocês cliquem aqui, ó Sem assinatura E cliquem em Save E pronto, tá aí o QR Code Bonitamente de graça Bem, o vídeo é esse Espero ter ajudado vocês, Se eu ajudei vocês Se inscreve no canal, deixa o like E o link pro bot tá aí na descrição Ou no comentário fixado, beleza? Então é isso aí, muito obrigado por assistir, falou!